E aí galera, a gente tava saindo de carro de Belém, rumo ao cartol mesmo Bené Maranhense, que fica em Castanhal. Mas logo na saída da cidade a gente pegou um trânsito, cara, um trânsito. A gente não sabia o que era, logo chegando a gente viu o que, que tinha acontecido, né? Que soltou o baú de uma carreta dessas aí, da, como vocês podem ver aí no vídeo. E aí ficou só praticamente uma faixa para todo o trânsito da, da, que tava saindo da cidade escoar né então isso deixou o trânsito bem lento e acabou atrasando um pouco a programação da gente para chegar lá no na hora no evento né então mas aí foi o jeito depois que passou da carreira o trânsito foi super tranquilo a gente conseguiu aproveitar a melhor viagem Bom galera, depois que passou tudo isso, o trânsito fluiu tranquilamente Só que infelizmente a gente acabou se atrasando bastante para o primeiro treino Quando a gente chegou, depois de fazer o check-in e tudo, já tava praticamente no final do, do primeiro treino aí Então infelizmente a gente perdeu essa esse momento para registrar para vocês Mas aí depois a gente conseguiu se organizar melhor e acompanhar todo o evento Então como vocês podem ver aí, finalzinho da imagens do primeiro treino. Logo após o primeiro treino, a gente conseguiu fazer uma pausa para tomar o café da manhã. Já eram aí quase nove e meia, dez horas, né? Não tem Nós estamos indo ali no. No minutos. E vidor, é Não tem lá, Só o vai ter um dia bonito. de cada no lugar do dia. E não é essa a possibilidade, nós queremos que o brasileiro vá lá e conquiste, como já temos vários, né, ontem eu queria um Tá. Aqui esperando começar o segundo treino, ansiosos, ansiosos, e está sendo um evento muito bom, primeiro aqui na região. Só que aí caiu um dilúvio, e aí interrompeu um pouco a programação da prova. Mas aí depois o sol clareou, eles secaram a pista, os pontos que estavam comprometendo a segurança dos pilotos, e aí depois tudo correu normalmente. Graças a Deus não choveu mais. Fica o registro pro pessoal aí do grupo da Phaser, que fez uma participação muito especial aí na, na corrida e iam na frente e seriam pressionados na primeira na segunda Uma coisa que eu não sabia descobrir no evento, era em relação a essas capas que protegem os pneus né? descobri que elas ajudam a manter a temperatura e a pressão correta dos pneus para melhor aderência na, durante a prova né? Então fica aí uma curiosidade que eu não descobri, que eu descobri aí no, no evento. E é isso aí galera, isso foi um pouquinho do que aconteceu no evento, a gente nunca tinha participado antes E ao vivo lá na hora cara, é muito legal, muito legal mesmo A emoção, a adrenalina que bate a torcida sem sombra de dúvidas, é muito bacana E o resultado do pod foi esse aí, né? teve um brasileiro no pod, seguido dos espanhóis Mas a corrida foi acirradíssima, e detalhe para essa moça que está aparecendo aí no vídeo de vermelho ela era, foi a única mulher que estava participando da corrida e demonstrou ter um talento enorme, tem muito futuro aí na, na carreira da moto velocidade. E esse foi o vídeo, a gente fica por aqui, até a próxima, espero que tenham gostado, não esqueça do like, valeu!